do mundo do estilo frame Olha que legal, eu encontrei a minha segunda obra Segunda não, terceira Terceira obra já, Terceira não, a gente já passou por dois até as granóis não pude parar Aquela outra que eu mostrei para vocês E agora tem essa, e olha só que legal Ela tem é curva como vocês ver ah, é nada! Ou seja, arquitetura super diferenciada para vocês verem como é que o steel frame é flexível. E olha é como é que é assim: tem um perfil espaçado a cada 40. Eu perco então, um perfil espaçado a cada 40. E você que não, não é um perfil mágico, né? Lá eles estão usando então, o um perfil de 140. Os americanos eles não usam muito perfil de 90, né? Como a gente está acostumado. Eles usam mais o perfil de 140. E esse daqui tá com estrutura mista. Você vê que a estrutura principal é de aço pesado e eles estão usando todo o sistema de vedação em light steel frame. E o mais legal que eu quero mostrar para vocês nesse prédio aqui desse lado, eles estão usando a glass mat de revestimento. É aquela placa de gesso com fibra de vidro. E eu vou falar pra você que essa placa daqui eu até já usei aqui no Brasil. Eu comprei uma vez um container Desse material e trouxe para trabalhar porque é um material maravilhoso, né? Antes não tinha, agora, placa, né? no Brasil ele tem esse material que eles chamam de Glass Rock H. É uma placa muito boa de se usar. E, gente, que felicidade! Sempre que tiver mais obra, eu vou estar mostrando para vocês. Aqui é o um pedaço, né? Que já está estruturando a fachada. Olha só que legal! Olha o tamanho desses perfis de aço. E vocês podem ver que eles são esbeltos, assim, eles não são muito largos. só que deve ser um perfil de 140. Mas eu perfil de 140, olha o tamanho do pé direito, muito grande, né? E tá vendo o travamento horizontal deles? O é legal que o travamento horizontal é um acessório que você passa por dentro do furo de serviço. Ele é diferente do que eu, eu pelo menos, estou acostumada, né? O sistema CNC da Frenicare. Então o perfil tem os furinhos e a gente passa um acessório por dentro. Olha só, aquilo dali, ó, eles estão fazendo já platibanda assim, os perfis, tá vendo? De steel frame. Aí eles estão usando perfil duplo, enrijecido. E aí vocês estão vendo essas pecinhas aqui. à espera para receber os perfis da fachada. Esses acessórios eu já vi é, de um fornecedor que vende aqui uma vez na fábrica deles, no estoque. Foi muito legal. Vou mostrar para você o restante. Então galerinha, tô passeando, tô de férias. Mas prometo que se eu ver alguma coisa bacana, eu coloco aqui pra vocês. porque apaixonados Apaixonado por obra. Ah, e as outras obras que eu vi já tá com placa de fechamento. Eles estão usando o um Glass Matte Shearing, Que é aquela placa de gesso com fibra de vidro. Olha só que legal. Muito legal. Muito legal mesmo. E essas daí eu vou bater na porta e vou tentar entrar. Se eu conseguir entrar... O que eu faço, né? Normal. O que a gente tem a perder, né? Se eu conseguir entrar, eu tiro foto, filmo e mostro pra vocês. O que vocês acham? Então, se você gostou de eu estar mostrando isso, dá aquela curtida bacana. Se você ficou curioso, deixa um comentário. Por acaso, se você tá na Disney, manda uma mensagem pra mim, vai que você me encontra. Beijinhos, tchau, tchau.